um montão de terra ali estou fazendo um muro aqui fica bom hoje é dia 16 de junho de 2022 O que, que eles estão falando lá na Cleusa oh, que laranja hoje A casa do chiné prédio é assim garcia é Franca para tá? avenida avenida, avenida. acompanhar Descendo aqui, ó. Esquitar, vamos ver colégio. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver mais antigos hoje mas até de outros cemitérios aqui Federal Chega lá na praça Hoje o Corpus Christi Oh Será que já teve a procissão? Vai ter ainda? Não sei. O que está acontecendo? Para eu, eu filmar, o pessoal que trabalha com na limpeza, ele, ele vai enfeitando o tempo a, a passarela. dando a franca ah, esse um violo da franca as ruas são muito estreitas aqui está uma rua bem estreita é, a gente poderia dizer até uma uma rua pequena um traz reforma, brinca, como que é? A rua do comércio é estacionar um carro não passa longe. Então é estreito, três. É. Aí nós estamos vendo aqui é, demolição, demolido. A rua Porto Bagalhães, olha que rua estreita. Para a época não era tão estreita assim. Vou subir aqui para tirar umas imagens aqui no centro. Era uma escola antigamente, depois que eles construíram o correio. Acabamos de precisar bem. aqui, era aqui? O Vitor Freire. Esse lar é ruim, né? bem, devagar aqui, porque não tem carro e eu creio que a imagem não vai ficar ruim. 9 de julho. É, o calçadão tomou conta. da Franca. Lá em cima é a igreja São Sebastião e a estação. Termina esta rua da estação. Eu vou chegar até lá da estação, porque alguém que vai estar vendo isso aqui. Não, eu. Não, eu estou lá na estação. Não, eu tô filmando. Hã? Hum? Eu tô filmando. Não entendi. Estou filmando. Ah, me leva ah, na estação? É. A... Sozinho Não é bom General Osório Não, General Carneiro Essa primeira Mas o lado de cá, deixa eu passar bem aqui, na soma. O lado de lado, se alguém tiver, pressa, pode passar. O vidor freio. Olha. Pega sobre o cinto aí, espiramele. O carneiro passei ao lado da, da metodista e não filmei. Porque eu estou centrado nesse lado de carinho. A praça deve estar sem de retorno por causa da missa, da procissão. Eu vou ter que sair de novo. Um Porque a praça está tomada tá de lá. Dia da Corpus Christi, a igreja faz a procissão. Me prepara a, a rua. It's like a Bagazinho Luiza e aqui ao lado é bagazinho Luiza também. Eu vou andar mais um pouco aqui no né? miolo da... As crianças estão vindo também para a participação. Né? É. E aqui na frente é a igreja presbiteriana. Ela? Ela que Está chudiada a igreja, né? Eu sou Vicente, hoje estacionamento Vicente Jardine Dona Nenê E aqui a a gente não consegue fazer duas coisas mesmo no momento né? mas aqui está casa do Cadolato essa passa questão de filmar ganhou uma roupa mais escura não sei se ficou mais solene sei que ficou diferente Aí, do lado de cá é é o coronel. Eu tenho imagens do coronel, eu filmo aqui porque a polícia, que é onde está mudando a face da cidade, Mas é onde tem casas pequenas, menores, sendo vendidas e construindo. Comecei aqui com saudade do reverendo doutor Enéas, falando do pai dele. reverendo que morou aqui um tempo e estudou aqui. O Dr. Enéas foi uma das primeiras vítimas do Covid em Franco, Médico dos meus filhos, o Júnior Tasta, um grande amigo. Fiz um registro bonito com ele, andando pelas essas curvas aqui e ele contando a história da chegada do pai dele Reverendo de, de Canu Xavier da Cunha chegou em Franca Lima do Baldaró o colégio está aqui atrás mesmo está filmado aqui gente. aqui eu tenho imagens bonitas com o Alberto dona Deli Chegando aqui até a praça A praça, né? a praça. Ah, Eu vou filmar aqui a praça Essa noite gente vou pegar uma noção Esse aqui que botava os círculos Aqui, ó O um andador de bicicleta aqui, percorrer aqui. Olha o Olha que beleza! Eu vou dar mais uma volta, vou descer aqui nessa praça. Vamos ver, vamos descer aqui, ó, oh, porque tá bonito aqui para eu pegar aquela foto aqui né? Aqui o início da Presidente Marques. Isso aqui era a praça do da... um pedaço da Marques. Aproveito aqui e já estou um lado direito de, de quem desce aqui, o meu esquerdo. Antiga padificador estrela. Né? Descer aqui só para filmar ali na Majora Cássio, um IP muito bonito. Aqui eu estou filmando no, no colégio da Quarta do Quarto Caleiro. Valdes Rodrigues. O Valdes! O Valdes! Bom... Cadê o seu carro? Tá aí. Tá bom? Eu tô bem. Ronaldo. Você faz falta, viu? É. Aquela, aquele programa seu. Não eu tô é. filmando aqui. Você não quer? Onde é que você tá indo? Não, eu vou aqui no negócio 45. É. Eu tô morando aqui agora. Você tá do centro? É. É. É. Ô Waldes, é. eu tô sempre registrando. Eu tava aqui recordando com saudade. Sabe quem é que eu andei aqui? É de carro e contando a história da chegada do reverendo Canoura aqui em Franco. Sei. O Enéas, rapaz. Ele faleceu logo depois. Foi o é, médico dos nossos muita, filhos. Muita saudade dele. É. Sabe que eu e o Enéas... Regularam o que vocês estudaram aqui, não é? Estou estudando. É. na mesma classe. Na mesma classe. Colega de turma. Foi. Eu... Eu me lembro que ele, inclusive, ele ficou... Ele ficou doente uma temporada. Eu não sei se é e teve até afastado da, da escola e tal, um bom tempo. Ele teve um problema cardíaco ou não? Porque o meu menino, aí ah. a May ele contou, uma, um, um, que ele falou para ele, pessoal falou assim, ah, eu tive esse problema de é, é, vento no, no coração. Como é que é o negócio assim? O que, que era o problema dele? Era, não, o, o, é. o que era exatamente, não sei, porque era é. Menino na época, eu só me lembro que ele é, ficou afastado das aulas um bom tempo num tratamento. Isso eu me lembro, sabe? E, mas depois ficou tudo bem e tal. Né? É, mas o, o Enévio e o Aloysio, o Aloysio. Também, era outro A colega de turma é lá. Muito. É. Ô Valdes, e o seu irmão Jaime. O Olavo tá. não tá bem não, sabe? É, não, deixa eu parar não, aqui. Não está bem, sabe? Ele, pela idade e tudo mais, né? É, aí, começou aqui ter os problemas e foi complicando. Ele tá, mas ele tá, tava até com a sonda em casa, sabe? Eu tenho umas boas imagens dele conversando, é. contando do pai dele aqui. Na... É. Foi em frente aqui, o, o Torquato, que ele começou, né? Trabalhando, é. o Jaime. O Jaime? É. Não, o Jaime, eu, eu me lembro dele, sei lá no Presoto, né? Ah, ali no escritório do, do seu Guilherme Presoto, Vitor Presotto e tal, né? Era da concessionária. É, exato. Aí depois, quando fechou. Aqueles funcionários, mais da confiança deles, levaram tudo lá para o Amazonas. Então, ele foi, ele aposentou, é, trabalhando lá na auditoria do Amazonas. Muito né? bom. Amazonas foi grande, né? Estou. Que história que fez. Ô, Várus, eu estou gravando isso aqui. Eu, a, a, o objetivo, meu... É o seguinte, a Franca está mudando a cara dela. Essas casas pequenas, velhas, estão desmanchando, pequenas, surgindo os prédios. É. Quem acompanha isso aí, eu tenho uns 4 ou 5 anos, as ruas estão mudando a cara, né? É. Ah, é. Ah, essa descida aqui, para chegar na Santa Casa ali, é. onde era a casa do pai do Mauro, Mauro Ferreira, certo? ali já mudou, desmancharam aquela casa, Ela tinha um painel bonito, de cerâmica vermelha, é, você lembra disso, é, né? Lembro. E aquela, aquele prédio ali do seu é, Brigagão, é Brigagão, da esquina com a Santa da Casa? esquina da Santa Casa. Ele é dentista, da, né? Da farmácia é. a, da, farmácia, da é. família Brigagão. Brigagão, aquele prédio ali está tá resistindo. E tem mais algumas outras casas ali que já... já... Sabe onde eu fui criado? Aqui, ó. Nessa esquina, a primeira casa aqui, que agora aqui. não existe mais. Ela, é lá. Agora se transformou numa gente calçados, qualquer coisa. Muito Você bom, era né? vizinho do senhor Chafira Cifre? É. E do senhor Angenor -an -an An -an Santiago? Angenor Santiago. É. É. Que o seu Angenor morava do lado de lá? Não, ou do lado de cá? Olha, na, na época eu não, não, não morava aqui não. Lá naquela casa mora até hoje. É, família do seu Mário Davi. Era o um Weber, Drauzio Davi, ali naquela, naquela esquina. O Weber foi, trabalhou no, com o Maurício, né? Como é, engenheiro. Weber é. Davi, Davi. Ali, onde era Drogão Super, é. era o, o, o senhor Tomás Novelino e a Dona Aparecida. O senhor Tomás, ele o que, que era do Dr. Novelino? É, é o doutor Novelino, né? Novelino é. é Tomás Antônio Novelino. Novelino. é, é. Tomás Novellino. Olha é. ah, lá, ele morava ali, então, naquela, onde tem a, o drogão super, ali era a casa do... Volta, do você está conversando comigo, você está me dando. Mais embaixo aqui, assim, tinha uma pessoa que morreu e deixou uma história bonita, da parecida dos animais, a que vivia protegendo os animais. Que a irmã dela era professora. Ah, é não, é, como é, como é parecida, na rua, em frente ao Pestalozzi. Virando direita, é. em frente ao é, Pestalozzi. É, ali. Aí eu tenho umas histórias dela, guardei é, umas ali, histórias ali. dela, contando é, da seu, luta dela. Isso aqui eu, eu, é o... seu o seu terreiro. Lembro... Lembro o completo, porque eu, eu fui criado aqui. Isso aqui não tinha nada disso. É, é isso aqui quem abriu, isso aqui foi o Sidney, né? Não, que, não. Ou não? O Sidney é abriu no Pestalô tá. Do, ali, do, do Buracão, buracão. Ah, Ele não. tampou ali. Ali, é, é. ali ali era o, o Buracão Ali o Sidney é que, é que abriu. Abriu e estendeu, estendeu. A Praça a João Mendes já estava rasgada aqui. Praça já, é. João Meio, Você lembra do eu... moço que veio andar de bicicleta aqui? O... Como é que é chamar? Célimo Montes Zuluaga. Zuluaga. Ele ficou é. andando quantas horas? Eu sei sei. Ele do... andou primeiro 100 horas. Depois, 100 horas. O recorde dele foi 214 horas aí. Andando aqui na porta. 14, 14 anos. Naquela época, o Valdes, era o incentivo à bicicleta? Que estava chegando a bicicleta ou não? Não, não, não. Ele, ele já fazia aquilo mesmo. O fazia? Ele tinha aquela. Né? Mas lembro direitinho, eu era menino morava aqui, é. eu ia lá, acordava de manhã, vamos ver se já caiu da bicicleta, estava nada, nada, lá. Ô, Vou, eu não precisando de dar uma volta para você conversar isso aqui, registrar isso aqui com a gente, viu? Não. Eu tenho, eu tenho uma, uma volta, sou lá na praça, mas isso aqui é muito importante você falando isso aqui. Uhum. Eu fiquei muito contente. Falou, meu querido Ó, Um abraço Falou. Aí você vai passando ali que eu vou filmar você caminhando Você capricha nos passos viu ah, <risos> <vou> aí, não, <risos> Eu não ando não. Ali, não. É. É. Irmão tossir. Esse é o um grande amigo, foi um colega é. Falou, meu irmão Valdes Rodrigues É o homem da comunicação Eu falei assim lá com... É o Mussolini Lá da, da, da, de Cássia É o Valdes Ele tem uma comunicação fácil e que coisa boa registrar esse momento com o Valdes. Precisava é de segurar o Valdes aqui para andar. Hoje eu, parece que está meio, meio lento aqui. Hein? Outro tempo eu seguraria hein? andar com a gente. Está ah, ela indo lá. Eu não vou filmar porque está mais na sombra, né? É. Mas eu vou filmar aqui. Eu vou filmar essa. Aqui, ó, vai estar eu cantando. Mas olha que beleza. Eu vou filmar aqui. Olha que beleza de árvore. Isso é franca. pra frente. O senhor Jonas está chegando ali. O Jonas Maranha fazendo a caminhada dele. Depois desse carro aqui já vai dar quando. 90 anos. companheiro! Ô oh, sou Jonas oi o senhor caminhando ainda? Mas tudo bem? Tudo bem. Tá Pode falar. Que dia que é hoje do mês? Sei lá. Dia 16 de junho. É dia do Corpus Christi. Falou. A praça tá, tá enfeitada lá, não tá? tá. Vamos tudo passear. Bem, e os 90 anos? estou com 90, estou aí, né? Tá indo bem. Pelejando. Da família dos irmãos do senhor, quem é que vive mais? A minha irmã está com 97 anos. Eu já perdi dois irmãos e uma irmã. O senhor perdeu o... o... Um irmão, dois o... irmãos e uma irmã. Como que chamava? os dois pais. Como que chamava os o, o Rubens. O Rubens. E o, o Norival. Norival. E a minha irmã, Dagmar. E, e meus dois pais. Ajudaram o senhor bastante. E os dois Ajudaram. pais. O, o, Agora o senhor... nós estamos só em três, viu? Eu e duas irmãs. Sou Jonas. Jonas. A dona Amália e a Evandra. Evandra. O senhor é o caçula? Não, eu sou, sou abaixo, acima do caçula primeiro. Eu o primeiro. Sub-caçula. <risos> e o senhor está sempre andando, né? Nós vamos aí pelejando. É. Já almoçou? Já. É. Vamos pelejando. Como que chama essa, essa rua aqui que nós estamos? É? Aqui como que chama? Essa rua aqui é né? ah, em... Major Nicásio. Major Nicásio, ali é a pracinha do. Como é que chamava lá? É do... Das Bandeiras. Não, João Mendes. João Mendes, João Mendes. A, a das Bandeiras é lá em cima, né? É. Na Presidente. melhor é do é que é isso. Aí é a pracinha do Passo João Mendes. É. Assim. O senhor fica mais aqui no centro, né? É mais no centro também. É. Eu já andei muito para as coisas que ele queria, agora chega. Agora eu não estou saindo nem à noite mais. Está frio, né? tá frio, mas a já não está dando. 90 anos, 90 anos. 90 anos é uma caminhada boa, né? Já. Quantos anos você tem? 70. Sim, tem 20, 20 anos mais. velho né? é Mas nós estamos aí regulando. Falou. Na faixa. Falou. Dizer, um bom final de tarde para você. E vamos preservar a natureza, né? Falou. Um abraço. Obrigado. obrigado. Eu sou Jonas Jonas. Eu, eu, eu gosto de registrar com ele, família tradicional de Franca. eu tinha que insistir com o para Pra gente tirar mais história com ele aqui é a praça João Mendes olha aqui era toda essa parte a parte né então ficou aqui eu ó Se eu estivesse atravessando para lá. Tudo bem? Eu estou aproveitando o feriado. Eu estou aproveitando o feriado tirando as imagens da Franca. Aqui do Cedo A Franca está mudando muito a fisionomia dela. As casas antigas. Está bonita, né? A igreja. A igreja. Eu tenho muita imagem aqui. Essa, essa avenida é muito bonita, né? Major de Cássio. Deu muita vida aí. Desculpa eu estar assim por causa da, é do ângulo. Mas nós estamos saindo devagarinho. Vamos lá. Obrigado. Tchau. A gente vai conversando. Aproveitando o feriado. Major de Castro, vista dupla. Avenida muito movimentada. Eu vou atravessar o Majoricácio e vou aproveitar esse, esse, essa imagem. Eu podia pegar as árvores, mas eu tenho imagens boas das árvores. Ai. Fisionomia. Bom, Deus Rodrigues. mudando Mas aqui em cima da Dona Quinta Viaduto Embaixo é a Avenida Israel Alonso e Alonso Ali Mais São José Mas eu vou mais do lado de cá, do sol, né, a luz. Aqui era o Poço de Gasolina com Abute. Please. Santa Cruz. Legal. Aqui, né? Mas João casa, eu entrei para pegar aqui um pouco da Assembleia de Deus da Santa Cruz. Tem um centro educacional aqui. Eu lembro quando eles estava começando isso aqui. Assembleia de Deus. A igreja do lado de cá. Tempo. Muito grande. Já estive várias vezes aqui. Muitos amigos. E entre esses, o Pascoalino me ajudou, carregou, e o pastor o Benedito Damião, é de saudosa memória, Dona Conceição, gente que, desde que eu casei aqui em Franca, eles estavam lá, no casamento eles foram. Yeah aqui é uma pracinha bonita, que está bem isso, assim, com sombras nas árvores, vou aproveitar, vou descer aqui, porque aí tem a visão da cidade do outro lado, ali, no alto aqui da Essa travessa lá E vamos ver a minha, minha essa final de semana Meio médico a Festa, lá Essa é a freca. Eu vou chegar até a Avenida Alonso e Alonso. Depois a gente... Atravessar a Avenida e subir. A rua que está começando aqui uma construção grande. Aqui, ó. Eu não sei o que, que vai ser. É um prédio grande aqui, ó. Está só no, na planta aqui, ó. Ver, planta. Esse aqui vou passar de Roberto Alves. que era a clínica do Chico Rocha aqui, eu vi muitas vezes aqui. E a casa do seu Dr. João Penha Aqui, ó. Essa casa é muito bonita. A casa do Dr. João Penha, É a pena que o sol está... contrário. Aqui um prédio grande. Eu vou chegar até lá no Hospital Regional. O Homero Alves do lado de cá, não atrapalhar a filmagem. O Homero Alves está passando ao lado dele aqui, e aqui é o hospital regional. E agora eu sou obrigado a subir de novo Ah, estou por conta Por causa do doutor Targo aqui Então, se tivesse que ter um pouco de história, O né? Cristalense, tem história, né? Vou passar aqui em frente ao Homero Alves. É onde eu boto. sou obrigado a subir. Eu posso descer lá, Santa Casa, já que eu passei no hospital regional, vou passar aqui perto da Santa Casa. Isso aqui é ao lado da Santa Casa. Eles fizeram uma escada de proteção, é incêndio, muito, muito boa. A Praça Dom Pedro. Aqui é o prédio que nós estávamos falando eu falei com o Waldes lá Sou Juquinha Minha praça Banco Itaú. Aqui era o hotel O hotel Pode esquecer do sua mania de tá? E eu lá de cima, eu vi quando estava devolvendo as máquinas. Então,